Olá, como Olá. é? Olá. Onde é? Olá. Ainda, está... Ainda estás a sair? De face? Não, não, não. não, não. Ah. ah, ok. Opa, eu não sei, no GPS depende, dá-te para aí três sítios. Mas tu estás aonde agora? Estou em Guimarães. Ah, mas já passaste Guimarães? tá bem, daqui um bocadinho tapita então. Não vais fazer um, di... não vais fazer um direto? Na boa, tchau. E então, contem com ele. Vou ver se o apanho na estrada. Aqui é um sítio onde ele pode virou por um sítio ou para o outro. Espero que não que me distancie dele, não é? Isto aqui tem uma vista espetacular malta. Olha para isto. Vejam bem a cidade aqui, olha. Olha para isto. Eu vou ver se os mostram isto também de noite.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 É que eu estou a andar de volta agora também! Estão a ir ao teu encontro... Estás a ir por, por Balazar! Ah, olha tu a passares por mim agora pá! Encontrei-o! Olha, com ele o telemóvel e encontrei-o! Tu é que és tolo! Que coincidência mesmo! Tudo... É down! Que Está coincidência! Toda. KTM Laranjinha! Viva! Vem-me acompanhar lá cima! Trouxe esta corda? Trouxe! Trouxe esta Não para Não trouxe nada! Isso é elétrico! Dá as pernas! Confistavas, meu! Que coincidência, meu amigo! Que coincidência! Mas tu não é? que eu era esta estrada que estava a seguir? Ou era uma, ou era outra! Que coincidência! Agora encontrá-lo! Ele, ele sabia que eu vinha a subir o sameiro, mas não sabia a estrada e tal! acertou a estrada! Exatamente! És um craque! Ok, vou atrás de ti! Não, é? subo... não vai lá, quem pô? Não, tu vieses uma estrada e eu vou tentar-te fazer direto agora! Ok, está bem! Se tivesse orientado, eu não consigo fazer direto! Está bem! Estás à ah, vontade? Vou atrás de ti mas olha que ali vai subir bastante! Pá, eu tenho elétrica, ela da rola bem! Aguenta bem isso? Vamos lá! Vamos vamos lá. lá. lá. Espetacular, nem sabes aqui que perdeste. Porquê? Porque o João tem umas mãozinhas espetaculares. Sim senhora. Não. Também gostaste. Muito fixe. Então, o que é aconteceu? O que aconteceu? Opa, aconteceu que ali dentro parecemos bonequinhos de andar de um lado para o outro. Eu vou ter com o capacete de um lado, a bater o capacete no outro, mas da resto está tudo 5 estrelas, seguríssimo.